O segundo exercício de hoje é o seguinte, nós vamos fazer agora improviso sem rima. A regra é contrária, não pode rimar. Se rimar, perde. Depois vocês façam em casa e a ideia é a mesma do livro. Qualquer padrão similar de rima forjada já é considerada como rima e ele não pode rimar ao longo do texto todo. Então se eu falei ao contrário, depois de 17 versos, se eu falar dicionário, já rimou. Em algum momento. Então nós vamos testar a nossa diversidade de, de ideia, de condição de pensamento e de vocabulário. Só que sem repetir no padrão da rima. Para ficar mais legal, eu vou pedir para ela atrás da câmera aí falar um tema aí para eu rimar sem rimar. Educação como tema. Educação, ok. O tema educação, eu não, eu não posso rimar. o tema é educação, agora eu vou correr, vou falar sobre o que eu tenho que... Aí, eu já ia falar, aprender o rimal é muito difícil. Ó. De novo, ó. o tema é da educação, estou na USP, está tendo uma palestra, foda, assisti e já aprendi, está vendo? Ó? De novo, estou na USP falando de educação. Não é sobre ser alienado. Tá entendendo o que eu quero te falar? Então comece a refletir, comece a sintetizar. <risos> vou, vou tentar, vou tentar de novo. Sempre respeitando o beat. Educação, vou falar de Paulo Freire, de outros poetas, atletas, já rimei. De novo. Se a gente não é educado, não tem o que comemorar nosso país precisa investir na educação, desde a infância até a vida adulta, também cultural. Presta atenção, pode ser no interior. A gente tem que ser sempre dialético. Ao mesmo tempo, nunca robótico. É muito difícil não ir lá. <risos> A última tentativa. Educação é uma coisa importante Para a vida cotidiana De pessoas do mundo inteiro Não importa qual é a nação Pode ser em qualquer lugar desse planeta, a gente precisa Ler e também Colher, coletar Informação, ela falou que eu já rimei É isso? É complicado Difícil fazer esse serviço Quando você começa a improvisar versos no beat, com a obrigação de não rimar, automaticamente seu cérebro começa a separar os grupos que rimam para você não repetir. Então você está fazendo o que você precisa fazer no freestyle, que é identificar as rimas e separar por grupo para você usar de improviso, só que sem a pressão de fazer isso, e na verdade até com a pressão contrária, o que faz você agrupar sem perceber. E aí quando você volta a rimar, essas palavras já foram agrupadas. Você fez isso fisiologicamente, você já agrupou as rimas, independente se era para usá-las ou não usá-las, elas já estão agrupadas, não quer dizer que elas estão decoradas. Agora, fazer o contraste. A gente, uma forma da gente ganhar consciência de uma coisa é através do, dos contrastes. E a gente está contrastando o rimar com o não rimar. Agora eu vou fazer uma rima de educação. Sou. Chega só, baby. Vou falar do Paulo Freire, maybe. Vem que Tenho muita rima pra falar de educação, que ela é tão fundamental quanto arroz e feijão. Depois do arroz e feijão, adiciono o camarão e se tiver na pós-graduação, vira um camarão, presta atenção, mas não é pra você comprar um carrão tipo camaro. Mas nada impede de ter um carro. Não precisa ser caro, mas precisa ter informação, inteligência. Não necessariamente influência, mas fluência na hora de dialogar, de falar, não é só consumismo, não é só comprar A gente. Tem que se educar na hora de fazer, se relacionar. Pode crer eu ia me perder, mas eu já me achei, já me encontrei Eu mostrei que dá pra fazer a rima muito bem quando você volta desse contraste Fazendo aqui a rima o livro era hip hop a lápis Eu estudo para não ser um traste, fazendo a rima boa como se não bastasse Presta atenção nesse flow, nessa métrica, olha que poética, olha que estética Presta atenção se você tá estudado, tá entendendo o que eu falo, tá ligado? Se é o caso que não é raro